Fala galera, beleza, aqui quem fala com vocês, é o Caixa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Force, sendo essa aqui a parte 2. Então, acabou que eu tive alguns problemas gravando, e eu fiz um post lá na comunidade, e nesse mesmo post eu falei que eu ia ler os comentários de vocês aqui no vídeo. Então, dá uma olhada lá nos posts da comunidade, caso você queira que eu responda alguma coisa. Então, já vou começar aqui pelo comentário do Barry Brock, que basicamente não era para estar aqui, era pra estar no meio do vídeo. Mas é que acabou que ele mandou, quando eu já tinha terminado de gravar, mas sem problema, eu respondo aqui mesmo, que é... Cache, quando você vai voltar com Dark Souls? É eu pra gente voltar semana que vem? Afinal, gravar só The Forest seguido é, vai ser chato pra caramba. Então, compartilha aí pra ajudar a gente. Comenta aí também, caso você queira que eu responda no próximo vídeo ou coisa assim. Até porque, provavelmente, o YouTube vai destruir a retenção desse vídeo. Então, sério, compartilha mesmo, porque isso vai me ajudar bastante. Eu fiquei 20 dias sem gravar. Não vai ser tão recomendado esse vídeo. Tenta ativar as notificações aí, porque o negócio é sério. Mas é isso. Então, espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Oi, galera. Beleza? Quem fala com vocês é o Cacho Prant. Eu já fiz a introdução. Mano, eu sempre faço isso, cara. Eu sempre começo o vídeo sem querer assim. Sendo que eu faço isso no início do vídeo com a animaçãozinha e pá. Mas, então, galera. Se eu aqui é mais um vídeo do The Forest. E eu continuei fazendo mesmo assim. Eu quero dar algumas explicações. Como vocês viram pra gente na postagem. Lá na área da comunidade do canal. Que é essa postagem aí que tá aparecendo atrás de vocês agora. Meio que... É, eu acabei perdendo uma das gravação Só que o que eu não falei é que na né, real eu não perdi das gra uma gravação, perdi duas Então, como vocês estão vendo andando aqui pelo mato aleatoriamente é, o meta desse vídeo vai ser Eu vou ler um pouquinho os comentários de vocês naquela postagem Porque eu pedi pra vocês comentarem, tá ligado? E se você quiser perguntar alguma coisa, eu vou começar a querer responder as coisas em vídeo Que assim eu tenho conteúdo, haha, conteúdo fácil, xd E assim eu não fico igual um imbecil, falando qualquer merda aleatória mas, caso você goste tá certo, deixa o like, se inscreve, compartilha. Na moral, eu tive um trabalhinho pra arrumar os negócios aqui, né? Porque, tipo assim, como eu disse no vídeo de Dark Souls, eu ia viajar, né? E aconteceu tanta coisa, cara. Aconteceu tanta coisa. Tipo, o meu controle parou de... Ele tá meio estranho, a anos dele mas assim, eu acho que vou ter que comprar outro controle. Eu tive que comprar outro mouse, porque o meu mouse tava com o clique duplo ferrado. E eu não ia conseguir editar com ele daquele jeito. Não ainda tô com ele guardado aqui. Mas aconteceu tipo, muita coisa. Eu acho até que eu desaprendi a mexer no editor. Eu vou descobrir isso daqui a pouco. Às vezes vocês perguntam: Takashi, tá, por que você tá caçando o um, um viado o um Bambi? É simples. É, nesse vídeo aqui, como no primeiro, a gente fez uma sopa, né? O primeiro foi a sopa de canibal. canibal. Uau, uau. E nesse aqui vai ser a sopa de viado. Porque, porque sim. Vai ser uma sopa de viado com um pouquinho de coelho. E é isso aí. Eu só tô gastando flash igual a imbecil, mano. Caramba, acertei. Eu vou responder alguns comentários de vocês também. Mas isso é mais a metade do vídeo. Então, ó, tem uma caverna ali. Agora, ah, agora que eu vi que tem os desenhos das cavernas. Pô, eu sou muito burro. Eu juro por Deus que eu não tinha anotado esses desenhos das cavernas. Então, como eu já tô parecendo um imbecil falando qualquer coisa, eu já vou ler os comentários de vocês aqui. Ó, o Fosco comentou. Quando tu vai voltar a jogar Bad Business? Provavelmente isso vai é pergunta pessoal ou não, não sei. Igual, se for pra gravação, aí já vai depender muito do que, tipo, o pessoal vai querer, tá ligado? Se vocês vão querer que eu jogue Bad Business ou não. O segundo vídeo de Bad Business foi bem mal, assim... Foi pior do que ele deveria ter ido E o segundo foi tipo, o que eu mais gostei de editar Eu acho que dele eu dei mais trabalho do que no primeiro Tipo, de ter mais detalhes na edição Tanto que eu comecei a adicionar aquele efeito VHS Tipo esse aqui que tá aparecendo agora, como se eu tivesse feito alguma merda no vídeo, sabe? Então, caso você queira, vir dar uma olhada nesse vídeo aí pra dar aquele help Link, tá aparecendo aí no card Só ir lá, depois de terminar esse aqui, afinal eu quero que você veja esse vídeo aqui por uns 3 minutos ou mais. Eu tô ligado que pra essa área aqui do jogo tem jacaré, velho. Nossa, vocês vão vir. Por mim eles não, velho. Beleza, eu voltei aqui e apareceu um skill e um viado, Do nada, assim. Deixa eu ver. Não tem aparecendo um V. É essa que eu tô aqui, né? Só que seria pra lá. Ué, não faz sentido isso. Ela tá virada pra noroeste? Não, não é essa aqui. Que mapa confuso, velho. Ha! Que brocha. Isso foi muito brocha, velho. Mas pelo menos a gente kill nele. Né? não posso cair mas, cara. Oh! Bro, bro, bro, bro, bro. Qual foi? Qual foi? Oh, oh, oh. Oh, oh, Que é isso aí? Que isso aí? Olha lá, quase que me pegar. Não dá, não. Olha lá, quase que me pegar. Eu vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Mano, os Lacoste não tem dó não, véi Apareceu um depois, apareceu Ai, caralho, eles falam aqui Você tá maluco, velho. Ai, que susto Ai, que susto Nossa Coelho vagabundo Eu lembro que tinha uma caverna na parede Mais ou menos assim Caralho, que susto Nossa, véi meu coração, irmão, irmão, irmão, irmão. Eu chego do outro lado e tem uma merda dessa, velho. Mano, o jogo quer me matar, velho. Ok, aqui também tem jacaré. Que eu tô ligado. Pô, mas tá maluco, velho. Esse jacaré bizarro. Aqui, spawn não. E o daqui é meio agressivo, assim. O pior é que o Jacaré não faz barulho nenhum. Mano. Olha aqui o safado. Foi o que eu bati lá outra vez ainda. Olha. Vem cá, vem. Você não é o bonzão? Tome. Vai tá. Tripado. Esquece. Meia hora procurando a entrada de uma caverna pra pegar alguma coisa que eu nem faço ideia do que, que é. Porque eu não olhei o que, que tem nela. Meu filho. Pega isso aí, ó. Eu vou descer lá, vou apanhar dele e vou morrer. Legal uma minha história, né, velho? A história de como eu morri no Deforest. Pra um gigante. Mano! Mano, ele tirou metade da minha vida, velho. Ui! Quase que eu levei! lá morreu! de malandro. Olha o safado lá. Bugadão. Tá, agora eu já posso vir aqui. Que legal. Porque eu tenho um equipamento para deixar as paredes. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui que eu vou responder aqui no vídeo. Que o Doman fez. Participou de vídeo também. Que é, qual é a origem do universo? É... Big Bang. <risos> não sei. Resolveram que dois bagulho brilhante abateram e deu nisso. Agora a gente tem que trabalhar e pagar as coisas. Eu vou responder duas de uma vez, vai. Acho que eu tinha perguntado. Quando é que vai voltar para a perofobia? Eu já falei. Eu não vou voltar para a perofobia. Porque eu odeio esse jogo. Eu ganhei ódio desse jogo. Assim, um ódio simplesmente absurdo. Então não. Não vou jogar a perofobia saiu fase nova, fofo. Então eu me pergunto, se você que tá assistindo isso aqui agora, o que, que você pensa, véio? Comenta aí. <risos> o bicho-aranha, o bicho-aranha tá aqui. É mais de um. Você não sobe aqui. Você não sobe aqui. Te matar eu não ganho nada, mas eu vou ficar feliz por isso. <risos> Por favor, não me peçam para jogar jogo de terror nesse canal, pelo amor de Deus, eu só... É a única coisa que eu peço para vocês, nunca me peçam para jogar um jogo de terror nesse canal. Vagabundo! <risos> ok, eu voltei aqui pra base. É, eu andei a noite inteira para chegar até aqui. Então, eu descobri que não era pra gente ter ido naquela caverna lá que a gente tá É engraçado isso, tipo assim, você pode ouvir a caverna, velho. É muito estranho. Eu, sou, eu tô subindo de volta. Não, não. Não, não. Não, não. não. Desce. Então. que é aqui. Meu Deus, aqui é a granona? Não, não, não. Eu pensei que aqui fosse a granona. Aqui a gente vai ter um progresso legal. Lá vem o um esquisito. O esquizo. Esquizofrênico. Ele tem mais adiante do Scooby-Doo, vocês já perceberam isso? Olha que susto, velho! Peraí, aí. Lá o, quê? o que? O é que tem lá, mano? Isso aqui tá meio suspeito, ô Monark! Isso aí, ô Monark! Parou com isso aí, monarque. Ah, é a caverna submersa! Ah. Caramba, esse foi! Mindblowers! Olha o Patinho! Patinho! passar alguns alces, Terminar o vídeo fazendo a nossa sopa. E... É isso. Bota de frio não dá pra fazer. Botas de pelo de cor eu vou fazer. Essa bota é boa demais pra caça, velho. Bom, no último vídeo a gente fez o churrasco de carnaval, meu. Vamos pro nosso Cadê? Pega o panel. Churrasco de carne de viado! Primeiro, como sempre nas nossas receitas, você pega a aguinha na panelinha, deixa a água na panela e, como do lado da nossa casa nós temos um lago, vamos pescar alguns peixes para temperar o nosso querido prato. eu não for tão ruim de Tenta pegar uns peixes diferentes, tá ligado? Pra servir de alimento para nós. Vamos lá, pega a sua panela cheia de água, bota no fogo, bota alguns coelhos, alguns peixes, todas as carnes de viado. Se você quiser, você põe alguma coisa mais canibal, põe uma babozinha ali para dar tempero, umas plantinhas, sim, pá. E só esperar cozinhar. Né? mas enquanto isso eu vou conversar com vocês. Então eu tava pensando em fazer uns shorts desses de receita aqui no The Forest porque é um conteúdo diferente, tá ligado? Mas aí, perguntando sério agora Vocês sabem cozinhar na vida real assim? Na moral? Pergunta séria, tá? Agora, no final do vídeo, eu quero fazer uma média pergunta dessa E se vocês tiverem alguma ideia a gente pode fazer um charrasco de coisas diferentes Um javali um esquilo, apesar que o esquilo é a mesma coisa do coelho. Um canibal resolveu vir aqui até a gente dar aquela conferida. Experimenta aí, Jorge. Acho que tá muito quente. Vou ter que esperar estirar então. Cadê? Vamos provar aqui então. Como sempre, vamos dar aquela olhadinha aqui, ó. Ó, tamo com fome. 58% de sanidade. Eu tô ficando maluco. Então vamos provar essa receita efeitos iniciais eu me curei encheu toda a fome encheu toda a sede ou seja a nossa carne de viado é maravilhosa então é isso o vídeo vai acabando por aqui espero que você tenha gostado deixa o like se inscreve compartilha aí tá ligado comenta sério um, comenta na moral o que, que você tá achando dessa série porque tipo é, vai ser longuinho porque eu tenho que ir num lugar que é longe pra caramba pegar coisa que Pode ser até inútil para a gente. Então, deixa o like e até a semana que vem. Ou não, eu posso fazer uma live por aí do nada assim, sei lá, vai que me dá aula que eu faço live. Então, é isso. Deixa o like, se inscreve e falou!